Hey, Hey Deus é tio bem vindo a mais um vídeo E hoje a gente está aqui com um vídeo Para falar sobre o New Club Pingo, O novo Clube Pingo, O Clube Penguin está de volta Tipo o clube, a continuação do Clube Penguin Online Mas sem aquela Stacy Como assim não dá para criar conta gente? Como é que eu vou entrar agora? Como é que entra aqui? Olha, o nome do site é penguin.newcp.net/pt. Barra, agora como é que eu entro? Agora tenta fazer longuinho O é necessário, então conexão segura. Aham, uhum, sei. Como é que eu faço para ativar o Fast Play? Ó, oh. opa, para jogar com o Pinguim nesse navegador. pesa os seus coisas. O responsável para ativar a última versão do Fast Play. Então, eu tenho flash playout, mas é só assim. Aí, então se, se aparecer essa mensagem Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz Se não tiver como fazer a conta Como é que eu vou mostrar o jogo? Cadê? Cadê? o Flash aqui, ó Tá bloqueado, se aquele que me permitindo. Não sei porque no computador do meu irmão Eu tô jogando no computador do meu irmão, tá? Aí clica aqui em recarregar bloqueado gente, se você tiver bloqueado assim também, é só fazer isso clica aqui ó e clica em configuração do site e vai lá em fresh se o jogo caiu eu acho que não vai durar muito tempo não, vai que a Disney derruba também nosso irmão então, gente, sobre aquelas coisas eu já tô na casa da minha mãe viajei de 85, eu coloquei na eu cheguei doente, com dor nas costas, com várias dores Aí, né, esses dias eu fui tentar pular um muro aqui de casa mesmo Eu quebrei a perna Tipo, eu, eu melhorei Do negócio, eu fui tentar pular um muro É assim, você se cura do agulho E já vai fazer outra Aí eu tô aqui com a perna doendo ainda Meu irmão não para de aparecer Aparece, irmão Aparece Aparece, eu tô gravando aqui Eu tô tentando gravar porque tá demorando aqui Deve ser o clube pingue Porque a internet aqui é ótima, né Hum, com a internet aqui é ótima Tipo, sombra uma internet de 8GB Com um computador, para dois computadores para três celulares, vai quatro Fala a boca, menina e uma Ninguém pediu só o pinhão Claro que tu pediu, tu falou lá ah, com a internet já... já deu pra perceber que tu falou tá pediu não, aparece aí Aparece Tá, vou tentar Ok Criar o seu pinguim Eu tô com medo de não ir Entendeu? Porque eu começo a gravar esse vídeo Já vocês gostam de clube pinguim? Eu não quero mais gravar mais clube pinguim Vamos escolher a cor de um pinguim Ai, meu Deus, já vem um povo entrar no quarto não pode entrar, não. Ninguém usa meu nome, por favor. Não apareceu. Tô criando uma conta aqui. Uma foto. Ah, ó, meu nome. Tá disponível, ninguém usou. Aí eu vou criar a senha aqui. Mostrar a senha. obrigado. A senha vai ser aquela lá. Aquela que eu não uso em nenhum site. Entendeu? Você tem que colocar uma senha que não usa nenhum site porque esse CPP não é seguro. Dois irmãos brigando aqui no fundo, dois irmãos. Gente, tá tendo uma luta aqui no fundo. Aí você coloca uma senha que não utiliza nenhum site porque esse CPP não é seguro. E aí você coloca o um e-mail que também. É.. Que não usa. Uh, uh, não usa, tipo. Você cria um outro e-mail só o Clube Penguin. Ai, pinguem. ai que que é assim, né? eu esqueci assim, gente? Como eu vou colocar? Ai, ai, eu vou colocar a mesma senha do Clube Pinguim. Só ai, porque eu sou louco. Ai, Bagulho é louco, ó. Ai, Ah, isso é a melancia. Meu Deus, ai, que ai, difícil. Ai, tá certo. Tá bom, tá bom, para não cair, escolha pizza, escolheu Aceito A porta abrindo sozinho, meu Deus do céu né? o barulho desse vídeo É só parar de gravar Cala a boca Cala a musiquinha de fundo uhum. Aí eu vou colocar em e-mail teu um, Né, uma bosta de e-mail aqui Porque esse site não é criável mas depois de você colocar o e-mail, gente, eu vou censurar ele, o e-mail, porque eu vou censurar o e-mail aqui, porque eu quero e-mail. Não <risos> é nada fácil vida de Youtube, gente. Quando você se tem três irmãos dentro de casa, não é nada fácil vida de Youtube, Não é fácil de novo? Vamos de novo. Não, não, vai ficar uma bosta assim mesmo. Mas é mal. É mal mesmo, mas tudo é mal. Bora sentar lá, porque não lá tá com um o webcam, ok? Um abicão eles estão aparecendo. É viu o Corta, gente. Corta isso aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui. Eu quero ficar feliz com você. Eu não e melhor com você Que tá preso com... Gente, eu tô usando um bandicão de carro pra gravar Se quiser baixar também é um bandicão de pra gravar Demora pra carregar, meu Deus do céu vocês tentaram roubar minha que conta Pelo menos vai roubar um e-mail ah, mas o é meu e-mail do Niro Speed, que também não é confiável, porque o Niro for Speed World é, acabou e aí eu usei esse e-mail que eu coloquei no Clube Pin. Por isso que eu não quero mostrar, porque é o mesmo e-mail do Niro for Speed. Mas é o um Niro for Speed criado por fã, então também não é confiável, entendeu? Tudo que é criado por fã não é confiável, entendeu? Eu não tô conseguindo agitar a tela. Parece que você está chupando o bolo, meu velho. Conseguindo agitar a tela, então. Ai, finalmente. Tá em inglês ainda, gente. Será que não tá funcionando? Eu não vou entrar no inglês. Vai. O português dela não tá funcionando, entendeu? Eu mato! Eu mato! A mesma, a mesma senha, meu Deus, no meu Deus! Deus. Deus não. Eu mato! Eu Velho! Eu vou fazer um pouco tem que ativar a conta, que bosta. Não, clube Pinguim não original tem que ativar a conta. Eu coloquei meu e-mail da Microsoft, da Microsoft Outlook. Então vocês tem que ativar a conta, a gente estão lá no e-mail que vocês colocou. O e-mail só para o Pinguim, Qual? esse e-mail é só para minha conta, para minha conta que não é de site não confiável. Então, gente, o e-mail aqui para ativar a conta no Ninho Pinguim foi para o lixo, lixo o eletrônico, a caixa de sai? spam. Ui. Essa mensagem foi identificada como lixo eletrônico. Ah. Vamos excluir ela depois de 10 dias, Mostra ah. conteúdo bloqueado. Olá, seu filho criou uma conta no Clube Pingo. Vai, ativar pinguim. Ah. É, ativando um pinguim aqui. Bem-vindo ao News Pro Pino. parece que você andou aqui antes de entrar, é necessário saber que o News Pro Pingo é a reação de fãs que revive o Pingo da Disney, treinando, usando o download, descobre que informação é disponível e é a é. gratuitamente ao público em geral. Apenas uma coisa, é usar o Pingo que você Quem entende, ah, isso é bom, é Aqui tem em português, aqui tem em português, será que dá entender em português? Vamos tentar, que bagulho é louco, fazer longuinho. Vale. E o Jonas Que foi Ó, oh, tá em português, bora ver Bora ver o bagulho aqui Não, eu aqui Não que isso, Brasil? Ah, servidores, deixa eu ver. Ah, não tem português. Não tem português. Tem português com a bandeira de Portugal. Vou entrar nesse aqui mesmo. Apareceu até o menino né? aqui. Não, não, não, não, não. Ai. Aí, Aê, entrou ah, irmão, Não, Quando eu, eu volto eu... gravar O menino começa a falar aqui Bem vindo ao clube pinguim Aqui tipo, do clube pinguim Para começar você recebeu Que as é duas maiores no seu inventário Eba vou gostar Acho que tá tudo normal né Só está apenas demorando para carregar bagulho é louco é dá apenas demais pra carregar tem ninguém nesse servidor oh, louco bora entrar a gente é melhor comprar um pouco ele encontra moeda depois vai demorar muito pra carregar Deixa eu baixar o óculos aqui. vem ver. Qual que eu escolho? <risos> eu Escolha. Eu gosto do preto. Daqui né? só os puffles. São os animais do Clube Pinguim. Ainda não tem o puffle cinza. Só pega o preto. O preto, adotar. Vou colocar o nome do irmão. boca <risos> olha eu, meu eu posso fazer ele cavar ele cavação primeiro selo aqui tem selo pra você conquistar entendeu que isso que isso na tela do meu cruzado não quero saber que ele encontrou um tesouro ele a obrigação dele é encontrar a tesoura sou mal Deixa eu vou fazer mais um selo. Uma hora pra carregar. Mais um selo aqui, ó. Hum, vai. Não, não é para ir centro, não. Ah! Tá bom, vou fazer mais um selo aqui, ó. Subterrâneo. Não, eu vou tentar fazer aqui ele acho que tá normal o o Alex encontrou, 33 moedas Meu Deus, vou vai pro centro de novo, não sei O centro é do outro lado O plaza Aqui eu tô no forte nevado, tá vendo? Oh, meu Deus, o moleque andando Como é que é usado? Bora, meu fica. Arremessa as bolas aí Ele não fica parado Tá. Ah, eu vou com calma, é que eu tô nervoso. Olha ah, que legal, hein? Você vai jogar comigo, né? Hum, não sair. Aí ah, sai o povo do quarto agora. Gente. Bom de mira, mais um selo, três selos aí pra começar bem o Clube Pinguim. Deixa eu mostrar aqui. Subterrâneo escavação e bom de mira acho que tem mais selo aqui só tem um plano de fundo também e minha coisa eu escolhi azul porque só falta pegar o capacete do iceberg e vai estar tudo nossa tem alguém aqui ó primeira vez que eu vejo alguém ó. primeira pessoa que eu vejo o Enzo BG4 oi tudo bom <risos> Eu escrevi errado, tudo bom? Baú de tesouro, mais um selo. Diz alguma coisa de acho. O bagulho é louco, ninguém responde. Aqui, obrigado pela data. Alisson, vamos ver o dojo como é que está. Acho que não vou editar nada desse vídeo. Esse vídeo tá ótimo. O site ficou agora não seguro. Opa! Só o que eu for Inicia seu treino na antiga arte do desacionejo. Utilize essas cartas para dominar o fogo, a água e a neve. Esse amuleto é o símbolo do seu triunfo. Você está pronto para começar? Ai, sem ser que isso? Piscando na minha tela? as cartas, é um amuleto. Por enquanto vou andar pelado até eu ganhar um pouco mais de dinheiro ó tem alguém aqui ó com certeza os desafios não estão funcionando eu acho que só apenas esse aqui eu tô pediço de olhar da neve acho que não está funcionando eu quero olhar da neve eu tô querendo muito jogar da neve da neve eu gosto. É meu jogo preferido na neve, gente. Pra vocês saberem. Por isso. Entendeu? Deixa eu ver o que vai aparecer. <risos> ah. Eu saí do jogo. Ah, então não pode. Então não pode. Ok. Assim, as coisas estão tudo... Estão tudo certo aqui. Entendeu? Tem mais alguém ali, se terceira pessoa que eu vejo Tem pouca pessoa, deveria colocar a bandeira do Brasil porque tem mais gente do Brasil, entendeu? Ó, esse jogo aqui tá funcionando normal Travou Eita que bagulho travou Ih gente, travou Voltou pro desafio neve, pista de skate Vai fazer um vídeo de 20 minutos só que vocês gostem. Ó, oh, eu escorregando aqui. Não, pista de skate não tem nada. Ah, tem a lagoa. Então é a continuação do CPO. CPO tinha lagoa. Nenhum outro sobrevite tinha lagoa. Enzo de novo. Ô, oh, Enzo! Quer ser meu amigo? Então vai... Toma Não, não vou dizer isso Deve ter moderação A moderação é... deve ser boa aqui, né? Ó, o estádio aqui tá normal o catálogo Ah, não vou abrir o catálogo não Que demora muito Ah, vamos no figuro Aqui meu, a gente só tava arrastando a tela aqui, meu Deus do céu. Aqui eu vou receber visita, todos. Então, isso aqui é meio grudo, não tem, vai ter, ter nada agora. Quanto de moeda eu tenho? 167, já tenho 4 selos. Vamos na montanha, a montanha tem que esperar os outros jogar, não tem como ir aqui, né? Escavação o dia todo, mais um selo. Bagulho é louco, gente. Falta ir aonde aqui? Oh, eu fui no estádio? Eu cliquei aqui, na floresta. Pouco. Eu estou dizendo pop corretamente. Mas vai dizer Fala errado, então, gente. Eu me esqueço, mas né? porque eu estou só me lembrando. Será que tem aquela mesma coisa do CPO desse lado aqui? Não tem. Então, bagulho. Não tem Vamos... Vamos aqui No... Na, no... Ski Pra ver a Espanha Parafernaia Falante Vamos virar um Agente Secreto bagulho é louco louco. Hum, Para atender o Big Fone, é Biel, do BBB me convidando Sobre aí ele ia precisar você, torne-se um agente e ajude -se, ajude a proteger o Pinguim, você aceita o desafio ou não? Mentira, eu aceito. <risos> já ganhei o telefone, tá bom, não vou ler. Eu deveria ter lido, mas não vou ler não. Bom, já entrei aqui. Deixa eu ver, tenho... não tenho o Puff delete, o Puffo, ou... falei errado, vamos ver se o jogo daqui deve ser todo sistema, tá? eu não vou eu não vou jogar hummm, vou dar pause, ele então aqui gente, vamos ver o seu treinamento funcionando tá certo, você vai travar com o no jogo lá, né? Tá bom, aparentemente isso tá tudo certo Eu não vou jogar aqui, senão o vídeo vai estar longo pra vocês A tática, esse eu acho que tá funcionando Mas eu acho que eu missão também Acho que esses jogos aí, estão tudo funcionando Ah, bora ver aqui, o Zeglu então. Ah, não tem como, não tem como em Zeglu Ah, não tem como, só tem duas pessoas Não, vamos lá a gente que no meu grupo, viu Deixa bastante like Meu grupo Porque ah, ele demora de novo Ah não, foi, foi, foi, foi Foi, foi, foi o que Pronto, pronto Então a gente tá tudo certo aqui Eu só dei uma travada aqui no jogo Que voltou pro desafio Ninja, não sei porquê ah, vamos na minha primeiro, pegar o capacete Agora que o bagulho apareceu ali embaixo, meu Deus do céu Será que essa aqui tem a versão antiga? Não tem a versão antiga Ah, oi Tudo bom Tô gravando Manda salve De novo, vamos encerrar o vídeo ali Vamos encerrar o vídeo aqui Eu não vou olhar mais nada do próximo vídeo, se vocês quiserem, né? Se não quiserem mais vídeo de Clube Pingo, então... Ó, tem bastante gente aqui, hein? Bastante gente aqui, ó Peguei o capacete e já vou minerar aqui com fogo, povo. Vamos... Detetive Ah, escrevi tudo errado tá? Teclado de mãe ruim Detetive acho Ah, escrevi errado aí Aceita. Detetive Febraim Gente, estou Estou gravando Mandem Mandem Salve gente esse é o vídeo espero que tenha gostado do vídeo Eu tô dançando o pedir salga ali o menino saiu olha o Leo aqui ó oi Léo manda salve aí é, manda salve detetive cabrain no youtube então gente esse é o vídeo vem encerrar já muito obrigado por quem assistiu até aqui, porque esse vídeo tá muito longo, desculpe o barulho, é assim mesmo, Tá já tô na casa da mãe, Tô com o doendo. Ganhei um selo para encerrar o vídeo, meu Deus do céu, eu vou sair do jogo agora, para não ganhar, só ganhar selo no vídeo para mostrar para vocês. Então é isso, eu te um vídeo, muito bom, abraços.